A importância das 30 horas ela para não só por uma questão do profissional psicólogo. O que eu acho que tem que ficar enfatizado, que a comunidade entenda, é que isso para por uma qualidade no serviço prestado. Né? O psicólogo não é simplesmente uma, uma pessoa que atendeu e está pronto o, o, o, esse, esse apoio psicológico, e sim uma questão de também de uma pesquisa diagnóstica. Isso também leva tempo. Então, essas 30 horas ela não vai diminuir a carga horária do, do profissional psicólogo. Muito pelo contrário, é uma oportunidade que esse profissional tem de aumentar os estudos e a pesquisa nessa, nessa área do atendimento clínico. Né? Em, em outros atendimentos também, onde o psicólogo trabalha em redes públicas e fica preso a uma, institu, uma questão institucionalizada, onde prevê uma norma que o psicólogo trabalhe 40 horas. É um trabalho que não vai render, né? é um trabalho que não vai... É, surtir efeitos como deveria um atendimento é, focado na pessoa não apenas nesse compromisso é, rígido com questão de horários, porém, essas seis horas, ela não é uma, uma reivindicação para essa carga horária ser diminuída, muito pelo contrário. É uma carga horária que vai facilitar um atendimento de qualidade. Então a gente solicita, em respeito à sociedade, a nossa presidente, que tem um olhar carinhoso para, nossa, para o nosso país, para a população brasileira, que precisa de profissionais qualificados e preparados. O que é um profissional? preparado, é aquele que tem a oportunidade de utilizar as ferramentas né, que ele possui no, no, na sua carreira científica na aplicação é, para essa sociedade que tanto precisa. Então solicitamos a nossa presidente que tem um olhar carinhoso por essa, essa questão da 30 horas. A senhora não está é, apenas contribuindo com a qualidade do serviço do profissional, mas sim de toda uma nação.